Olha aqui, ó, tu tá assistindo esse vídeo aí, tá todo mundo comentando, falando de ti nos grupos aí. Que quando tu fala com os guris, os guris já se ligaram, já dá umas olhadas pro tico dos guris de que Aquela olhada de malandro que tu acha que ninguém viu, mas os guris tão sabendo que tá olhando pro tico dos guris, moleque, vai ser? Ué, ué. Ei, eu te desejo sorte, viu? Porque felicidade tu deixou de ter quando saiu da minha vida, né? <risos> tem que soltar? Não, eu não! Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! Desgraçado! Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Não, não dá, eu vou devolver esse... Fio. Eu não tem mais condições! Não tem! Olha essa cama! Olha essa cama! Esse é um demônio! É um demônio! Isso, você é um demônio! Olha o que você fez no meu quarto! Parte aqui agora. Essa parte todinha aqui terminou. Falta essa. Essa. Dá uns acabamentos e de... Olha ah, isso aqui. Tá. Olha um só o braço aqui. O que que é, mano? Você é Só falta dar uns acabamentos agora. Aí eu não tô mentindo, não. Eu tô falando a verdade, não. Eu que nem no velho. Você pensa que é Ah, eu sei. Eu comecei a fazer serviço de prender Deixa eu aqui para alisar no, no, no. Oh, Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco. Oh, Vão dizer que tudo é sorte, mas é talento de trabalho. Quem nasceu é pode é ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário.